Eu estou muito feliz porque a única forma, é a única, a única forma de uma pessoa se libertar de qualquer coisa que aprende, é o conhecimento. Por exemplo, mesmo que você queira espiritualizar, a Bíblia diz assim, ó, conhecereis, ou seja, conhecimento, conhecereis a... E a verdade vos? Ou seja, sem conhecimento você nunca chega à verdade, sem verdade você não se liberta. E eu estou falando de espiritual. Se você for falar de financeiro, vida financeira, o que diferencia um rico de um pobre? Na sua opinião, pode ser sincero: conhecimento, inteligência? Inteligência não, porque eu já vi muita gente que não tem recurso nenhum e é muito inteligente. E já vi muita gente tem dinheiro e não, não pensa. O que, que vocês acham que é? Conhecimento. Ou seja, nem que seja o um conhecimento específico de um negócio. Nem que seja o um conhecimento específico de uma conta que o leve a prosperar de tal forma. Nem que seja o um conhecimento de pessoas, a networking dele, a rede de relacionamentos dele. Ou seja, sem conhecimento você nunca vai ser liberto, seja qual for a área que você precisa crescer, existem várias algemas, várias prisões na nossa vida, na vida emocional, tem gente completamente aprisionada na vida emocional, muita gente também é aprisionada na vida sentimental, que é diferente da emocional, a emocional é interna, a sentimental é externa, emoção tem a ver como eu lido comigo mesmo, com meus medos, com as minhas frustrações, como eu lido com meus pensamentos acelerados, com a minha ansiedade sentimento tem a ver como eu lido com você se eu gosto de você ou não, se eu me dou bem com a minha esposa ou não, com o meu amigo ou não se eu sou recíproco nos relacionamentos tem gente que tem um problema agora ficou ótimo, Se conseguiu manter assim tem gente que tem um problema sério com dinheiro entra dinheiro, sai dinheiro ou nunca entra dinheiro também esse é pior, né? Gb. Uma pergunta simples, quem aqui já ganhou um dinheiro bom ou já teve uma fase de vida muito boa e nem lembra como perdeu, como acabou essa fase boa? Quem aqui já teve esse problema, além de mim? Teve mais alguém? Algumas pessoas. Você nem lembra como aquele dinheiro foi embora. Meu Deus, acabou. Mas eu vou te lembrar hoje como ele foi embora, pode deixar. Eu vim preparado para responder suas perguntas. É que também nunca conseguiu Ter dinheiro Fala, Poxa, eu trabalho, eu corro atrás Mas nunca consegui ter dinheiro Pelo menos o dinheiro que você imagina né? Ter dinheiro você tem Senão você não conseguiria estar aqui Pegar o um ônibus para vir, etc Ou o carro Mas você nunca conseguiu ter o dinheiro que você imaginava A vida que você estava sonhando Você também nunca conseguiu Levanta a mão quem nunca conseguiu Temos bastante também Na verdade Se você parar para pensar O dinheiro, o papel Ele não vale muita coisa o problema é o que ele proporciona. Isso é o que vale. Às vezes você tá com, bota um bolo de dinheiro no bolso, você não vai nem gastar, porque não pode. Mas só por ele estar tá no bolso, você já fica, fica andando assim, gente. Você se sente bonito. Parece até que emagreceu. Você fica, gente, até mais magro. Você fica seguro. Né? Você sai seguro. Qualquer coisa deixa com medo. E pobre tem um problema, o pobre não pode ter um dinheiro que quer pagar a cota, deixa aqui comigo, hoje é comigo, vai lá, o único dinheirinho suado vai embora. Eu tenho resposta para todas essas perguntas, existem muitos problemas na nossa vida que nada tem a ver com o mundo espiritual, alguns são problemas espirituais, mas nem todos, eu vim descobrindo através de estudos de experiências de vida, de que as nossas emoções... Principalmente grave isso a forma como você viveu sua infância, o que você experimentou na infância, como seus pais te criaram.